Olá, Brasilzão! Um abraço para todo mundo, onde quer que você esteja, em qualquer parte do Brasil. Hoje nós vamos aqui com o interior rural. Canal Mais Brasil, interior rural, mostrando aqui na fazenda São José dos Feixos, sítio Toledo. O proprietário está aí. Vocês estão vendo aí, meu amigo, Hélio César da Silva. Da Silva. Ele está aqui com a gente. Ele tem um trabalho especial no que se diz respeito... É verduras. Bom dia, meu amigo. Bom dia. Tudo bem? Tudo jóia. Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. É manhã de segunda-feira gostosa. Nós estamos no mês de julho. O frio, o frio veio com intensidade na última semana. Parece que vai voltar um pouquinho do frio. Mas nós estamos aqui, eu quero saber do meu amigo Hélio. É, você está. como é que chama? esse trabalho que você faz aqui com as verduras? A minha horta é hidroponia. Hidroponia. É, olha é a isso. horta que é, que é criada no cano e é na água e no, no, no, no substrato que precisa, né? Não, não, não tem terra. Não tem terra. É, isso, bom, vamos mostrar um pouco aqui. Vai falando aqui, meu amigo César, mostra. É, isso aqui é alface, olha aqui. Tá é alfa, essa é alface americana. Certo. Essa já está quase na hora de colher. Semana que vem nós coer ela. Essa daqui é a alface crespa. A Crespa. A Crespa. A Americana é a alface alfa mais bem vendida hoje. O que mais vende é a Americana? É a americana. Eu, é, achava, eu achava que era a Crespa. Não, a Crespa não. A Americana vende mais. E, e tem essa aqui que já está na hora de coir também. Tá. Aqui tem um pouquinho de almeirão. Rapaz. e, ó, e lá ó, já é... olha não, vamos, vamos só mostrar esse almeirão aqui. Olha que coisa linda. Tudo na água. Tudo na água. Tudo na água. E aquilo ali que você estava mostrando a outra. É lá? alface que nós já quase acabou de coer. Amanhã nós ficamos de coer ela. E amanhã já... Quantos é. dias... Leva? Aqui bom, vamos, vamos mostrar mais um pouquinho de alface. Aqui. É, essa aqui também está praticamente na, na hora de coelha. é Sexta-feira e domingo já coer lá. Que alface é essa? Essa é americana. É americana, é americana mesmo, americana, né? É americana. é americana. Aqui... Bom, depois vamos mostrar todas as verduras que você tem aqui, Paulinho. O, o, o César. E aí a gente... Vamos lá, vamos mostrando aqui. Aqui, aqui. aqui tá novinha. Aqui é que eu plantei, plantei segunda-feira. Essa é a crespa. A crespa, plantei segunda-feira. Hoje aqui tá, aqui eu fui plantar segunda-feira. Aqui tá a banca, já hoje eu vou lavar e plantar outra etapa. O que, que você vai plantar aqui, alface também? A crespa americana aqui e aquela outra banca lá. Ah tá. Aí já, aí Essa você... aqui já é um alface mais vem é um pouquinho ó. Essa americana, é crespa. Essa é a crespa. crespa. Tá, quantos yes. pés de alface cabe numa... Duzentos numa... 270 setenta. cada uma dessa? Cada negócio desse. Rapaz! E aqui tem outra crespa também, uma, outra americana que tá americana, mais nova. Americana, mais nova. É. Aqui tem uma crespa que já tá quase na hora de coer. Nossa, essa tá bonita, hein? Quase na hora de coer. Olha que beleza, olha. Aqui tem outra também já bem adiantada. É, aqui dá um, uma crespa misturada junto aqui aqui, aqui é o seguinte, nós coi toda semana e nós plantamos toda semana Toda semana tem é, trabalho para plantar é, Toda semana nós coi, coi eu e nós plantamos outra Então é semanal tá Aqui é salsinha? Aqui é coentro Coentro É um coentro mais novo que eu plantei segunda-feira Aqui lá é o um coentro mais velho Tá certo Aqui é outro coento mais velho um pouquinho Você, olha, olha que bonito A véio. ponta aqui é salsa ah, e a salsinha está aqui na ponta? A salsa está aí na ponta. Isso aqui se você tirar ela daí e plantar na terra não vai funcionar? Não, ela é, é bem mais... mais é, ela ela demora, fica, né? É mais demora e fica uma salsa bem inferior, né? Tá, fala para mim, você falou essa semana, toda semana a gente planta. Quantos dias nesse trabalho que vocês fazem aqui demora para você colher alface? Mas na época do calor, com 25 dias você tira. Nessa época demora uns 30, 35. E se fosse plantado lá na terra? Na, na terra usa ser uns 50, 60 dias, né? Então, aqui, e na né? época das águas demora até 70 dias. Porque ah, quando mais chove, a, joga a terra no bruta, ela, ela. Isso lá na, na, terra. na terra. Aqui Aqui, não. aqui, aqui, aqui quanto chuva... mais calor, mais rápido ela sai. Ah, Porque tá. a planta precisa de caloria. Aqui tem água à vontade de calor, ela. Ela já sai rápido. rápido. Ela então, sai na verdade, rápido. nessa época do ano, para você que faz esse tipo de plantio aqui, não é muito favorável. Não. É, é menos favorável. Aqui tem um, um pouquinho de, de agrião que eu planto também. Esse aqui nós levamos um pouco na feira, agora terça-feira acaba com ele. E aqui tem a chicória. Tem chicória? É, chicória ou escarola. Xicora. Tem gente que fala Ah, disso. tá, tá. Chicória, escarola. Mas a venda dessa aí e é aqui fraca. Aqui também já tem muita. muita, muita aqui muita tem alface. outra alface mais, mais nova. Parece que a, a, aqui, aqui não tem perca, né? Meu amigo? Não, é muito difícil. Vem quando sai um pezinho desse aqui, tá vendo? Ó, ali, ó. Isso aqui é perca, ó. Ah, tá. Mas não é, é não é todos os canteiros. Tem um canteiro que dá, outros não tem. Você vê? Esse canteiro aqui, ó. Esse aqui, você olha, você vê tá igualzinho, tá vendo? É, cheio, né? Cheio. Esse aqui não deu perca. Olha que maravilha. Olha, olha. olha, olha. Agora aquilo ali, ó, já dá uma perquinha para aqui, mas a perca é, é mínima. No chão já dá muita perca. Dá mais perca do que aí. Ixi, muito mais. Agora, o custo, custo para você produzir. Muita gente está nos vendo no Brasil inteiro. Fala para gente, o custo para a gente produzir é, é, é, essa alface aqui e lá na terra. Aqui o custo é menor, como é que é o custo-benefício? Olha, aqui a gente, a gente que é da ainda não faz o custo certinho. Os, os agrônomos falam que fica na metade do preço. Mais barato? Mais barato. E assim mesmo, o, o, a, a verdura... Em si, já faz uns cinco anos que parou de, de, de, de subir. E as coisas que você usa na, na horta, sobe todo dia. A maioria do, dos produtos que nós compra para a horta, igual aqui da hidroponia, é importada. Ah, então tá. importada, você sabe que é o negócio, né? é, é dólar, dólar, dólar. dólar Gozado que o dólar sobe, sobe a mercadoria. A dólar baixa. O dólar baixa, eles não abaixam a mercadoria. Não, é Mas isso é típico do brasileiro, é. né? Isso é típico do brasileiro. Agora, é, vamos mostrar aqui na maneira Aqui tem maior. outra mais nova. Essa aqui é a novinha. É. Aí. E lá é a salsa, que está quase acabando. Vamos ali para você ver. A vamos sal... lá. Vamos. A Vocês estão sal... vendo aí, gente, ó. Hidroponia. Esse trabalho que foi implantado. Há quanto tempo existe esse trabalho já, você aqui, meu amigo? vendo? É a salsa já, essa semana, acaba com ela, ó. Ah, tá. E ela é livre de terra, não tem sujeira, não tem bicho, não... A, a, a, o bom da, da hidroponia é que nós não usamos agrotóxico Não tem agrotóxico, é não. tudo... Você... O, o produto que nós põe na, na água É, é tudo é, é orgânico Então não tem agrotóxico Pode mandar fazer análise. Não que tem. Maravilha. Agotóxico. Só que eu não vendo como orgânico. Para vender como orgânico, você tem que fazer um certificado, uma doida, né? Eu vendo como tradicional. Mas na verdade que... quem compra acaba comprando um produto praticamente orgânico. Não, é, é orgânico, orgânico. É orgânico. Não é praticamente orgânico. Não posso não é orgânico. falar que é orgânico. Que eu tenho que ter o selo de, de orgânico. Que paga um e é caro pra você ter o selo lá. Então eu vendo como tradicional mesmo. E só que ela é livre de bicho. Um, um... ou você pega um pé de alface meu aqui. Se você não quiser lavar, você pode começar a lavar. E o da terra não tem como. Não tem como, né? É, lá, lá na terra tem caramujo, tem lesma, tem, tem sapo andando em cima, tem muita coisa. Aqui não, aqui não, é limpinha. Posso sair direto para o Pode sair e comer, e, ah, ah, assim, a gente não vai comer assim, sem sim, lavar, mas sim, se você hein. quiser comer, pode comer. Sai limpinha, limpinha, sem Agora terça. me fala uma coisa, esse trabalho que você faz, <risos> esse é... é, é você, quanta, quantas baias você tem aqui? Eu tenho 24. 24 é bastante, gente. Ó, ó, o tamanho é bastante. São 30, 200 e quantos cada uma? 270. Então é colheita, colheita contínua, né? É, meu amigo? Todo, eu todo dia que você vem cá, eu tô plantando toda semana, eu tô plantando e toda semana eu tô comendo. Então e aí, aqui, aqui eu, até deu como, é como é que funciona? Eu, eu, eu tô te falando agora na época do calor, vende muito mais alface, porque o povo vai comer carne, outras coisas, parece que tá enfadado e aí vai pro verdura. Agora nessa época. O cara faz uma sopa de batatinha, de macarrão, um caldo de não sei o que, aí mingua a venda. Mas graças a Deus, você pode ir lá na feira e ver. Ninguém vende alface na feira igual eu. É verdade. Você, aliás, bem mais cedo você X porque não eu, tem mais eu, produto. É, eu, eu saio bem mais cedo. Só que o lucro hoje, porque eu planto a minha, a minha verdura, você está vendo que é bem zelada. Aí um cara que é lá planta no fundo do quintal, de qualquer jeito, um alface de péssima qualidade, e, e põe no mercado. Aí o cara quer comparar a verdura da gente com aquela verdura fraca. Ele quer a da gente que é boa, do preço daquela fraca. Porque o cara prata o fundo quintal, chega na feira, não tem freguês, ele dá aquilo de qualquer preço. E a gente que vive disso não pode fazer isso, que, que é o curso já está já tá bem miúdo, bem fraco. Você só, só vende na feira? Só vende na feira. o, o pra você ter uma ideia, Faz um ano e pouquinho eu pagava 190, 200 de energia. Agora é mil. <risos> Aumentou muito, Aumentou hein? muito. E outro eu vim de alface a cinco. Eu pagava 200 de energia. Agora eu passei para seis, pago mil de energia. Mil, mil e cem. Teve um, um mês que veio dois mil. Então ficou muito desproporcional o, o lucro da alface. Está muito humildo. Quase não está tendo jeito de trabalhar, não está tendo margem. Você vê a sacolinha, a sacolinha... Antes dessa pandemia nós pagávamos 90 conto, hoje é 200. O dinheiro? O Então tudo subiu, então tá difícil. E você vai subir a verdura, parece que o povo sobe tudo dele calado, mas a verdura não pode subir. É, é complicado, né? É, é porque, e, porque a verdura é, um, é perecível, se eu levar na feira, eu não vendi, eu tenho que jogar fora. Que jogar Agora o outro fora. produto o cara segura que não perde. É. Aí o cara paga, mas a verdura o cara não quer pagar. É, e ainda porque realmente, você falou tudo, é, a verdura você tem que colher, vender, porque se não vender você vai. É, Perca é, total. Perca total. total. Então aí você não pode fazer. Porque se todo mundo conscientizasse e viesse falar, oh, a verdura não está tendo a de vender desse preço, é, aí subia, né? Porque todo mundo igualava, mas não iguala. Tem gente. Mas é que... falta de união, meu amigo. Eu, eu não sei o que que é não, é, é o que eu estou te falando para você, agora o desemprego está grande, o cara tem um quintalzinho no fundo da cadeira, ele planta aqui tre água na mangueira, não, não zela daquele direito não e leva para a feira. Aí o custo dele é barato, mas a mercadoria é ruim. Aí o pessoal vê fala, ah o fulano ali tá vendendo desse preço. Muita gente freguei da gente, a gente vê com uma sacolinha de outro. No outro domingo, o hortem fala, ó, comprei ali, não teve jeito de comer. Só que atrapalha a gente, né? De, de qualquer forma, é, a pessoa tem que... Não seria, não seria ideal, é, é uma, uma colocação, eu diria até que não tão importante, mas não seria ideal, no seu caso, você fazer um, um, um trabalho, um, um comercial para falar da qualidade do produto, porque as pessoas têm que ver a qualidade acho que não é o chegando e comprando qualquer produto você vai lá e compra como você disse, o cara faz aí uma horta no fundo do quintal joga água de mangueira de qualquer jeito mas é o produto é, é inferior, né? a, a inferior porque na verdade ele compra um pé de alface mais barato vamos lá, um, uma sacola de alface mais barato mas joga a metade fora, aqui não, aqui aproveita tudo e outra vez joga até tudo Exatamente. tem muitos freguês meu, chega e fala Falei, eu comprei ali, ali um alface ali não deu para comer. Que alface, principalmente a crespa. Se você não zelar dela bem zeladinha, ela tem muitos fatores que faz ela ficar amarga, amarga. Se você não pôr é, adubo nela ou esterco suficiente, ela fica amarga. Se você não é aguar mesmo? ela de, é, conforme precisa faltar água, ela fica amarga. Qualquer coisa que ela precisar e não tiver, ela fica amarga. Aí o cara leva para casa e não dá conta de comer. Entendeu? Quando eu comecei vendendo a vender na hidroponia, eu tinha no chão, minha alface do chão, toda a vida foi muito boa. Mas muita gente não comprava a crespa. Hoje, hoje o cara, às vezes chega lá, acabou a americana, leva uma crespa, vira freguês de crespa. Porque a crespa aqui da hidroponia ela não amarga, ela é doce. E deixa eu te falar, é, a diferença da, da, da crespa para a americana, qual é? No, no, pra, para alimentação, como é que funciona? Melhora, qual que é melhor? Ou é a mesma coisa. A, a americana coisa? Ela é mais gostosa, né? Ah, Apesar tá. que a crespa da hidroponia é bem gostosa também. É, é, é o caso que eu estou te falando, que a crespa se não zerar direito, ela amarga. Aí a pessoa já vem pensando que todas amargam. Ah, entendeu? Tá. Agora a americana não, a americana é um fato mais doce, vai colocando, só que a americana ela perde mais depressa. Aqui no município de Frutal pouca gente tem isso ou é só você? Não, tem, já tem uma.. Um já tem umas umas outras cinco, pessoas já tem umas também quatro, assim, já. o primeiro que, que pôs foi ali no 27 né que é o que é o hoje está com o Fabim que noxita. sim sim é a maior do frutal a, a, a, ali no 27 ali aí tem o, o tal de Alamor tem um tal de Rony, que é dentro da cidade ali perto da cooperativa e tem o, um rapaz lá no Brejinho que eu sei eu não sei de outra horta aqui na região. E as do... pessoas todas leva para a feira? Não, só eu que vou para a feira. Para a feira só vai você. Só eu, da hidroponia é. O, ah, o, o Fábio que não chita leva na feira também. Agora deixa, deixa eu te fazer uma pergunta: você não, não, não vende os seus produtos aqui, daqui de Toninha, nos mercados? Não entrega para os mercados? Quando eu comecei a entregar, no mercado tem uma concorrência muito grande. E outra: você põe a sua mercadoria lá, se não vender, quem perde é você. Eles paga barato e você perde a mercadoria. Eu, quando eu comecei, eu comecei a entregar. eu vi, falei, ó, se eu continuar desse tipo, eu, eu não vou dar conta. Então eu, eu parti pro lado da feira. O prato suficiente eu vender, lá na feira eu vendi, eu recebi e pronto, acabou. Quantos, e no dias, mercado, quantos, cê... quantos dias por semana você faz a feira? Eu faço, não tem a feirinha do produtor. Nós fazia três vezes, mas agora eu comecei a fazer só duas vezes por semana. E do domingo, na feira principal. Mas o que vende mesmo bastante é a feira de domingo. É. Feira de domingo eu vendo ah, bastante. A tal da Feira Livre. É a Feira Livre. Você, tivemos aí um pequeno problema com as, a Feira da Produtora, resolveu? Como é que está a situação? vai resolver não resolveu, mas diz eles que vai resolver, né? Vamos ver. Se eu fui lá conversar com o chefe lá, diz ele que vai resolver. É porque aqui lá está meio desorganizado, né? É, eles, eles põem é tá um lá na feira, chegou lá, faz cadastro vendo e lá não, é, não era feira livre, é feira do produtor. Só que eu, eles me chamou lá na, na secretaria, eu conversei com eles. Diz eles que estão tá esperando o, o Bruno assinar um, um documento lá, aí eles vão revisar. Quem não for produtor, eles vão tirar. Eles vai. Aí lá ficaria só a feira do produtor só rural? A feira do produtor. Aí vamos supor: tem um cara vendendo um produto lá. Se um produtor tiver, o cara da lavoura, igual o meu aqui, ó, eu plantar alface. Se tiver um elemento lá vendendo alface, se ele não for produtor, ele não vai poder vender alface. Só na feira livre? É, na feira, é, só na feira livre. Aí vamos pô, o cara tá vendendo tomate, ninguém planta tomate, ele vai poder vender o tomate dele, com, que ele compra. Mas se tiver um cara que produz o tomate, ele vai ter que parar. Isso Nossa. é o que eles me falaram, né? Isso seria uma, uma parte de organização. É, na sua é. opinião, seria o correto, meu amigo? Não, é porque vamos pôr, se não tem o tomate, não tem a batatinha, se o cara pôr lá, é... Não tá prejudicando ninguém, né? Sim. Só que... E, Se não... o cara planta, já começa a dar pra... eu, entendi, é, aí, eu, entendi, eu entendi. Agora, em certos pontos, também, às vezes, prejudica a feira do produtor, porque uma grande rede de supermercado, igual a JB, o Atacadão, vai lá no Seasa, compra caminhão de tomate. Aí, aquele pequeno produtor vai lá e compra uma caixa. Você tá automaticamente, que aquele cara que comprou uma caixa, ele pagou o dobro do, do, da rede de supermercado. Aí o supermercado põe lá três contas, ele, ele já pagou a três. Aí ele tem que vender mais caro, aí vira a fama da feira do, do produtor e arranca couro Ah, é porque agora eu Já, já, já escutamos isso muito É porque as pessoas falam, mas não adianta tá nada sair na feira do produtor e tá estar mais caro do que no mercado Porque não tem condições realmente, não né? Não tem condição Agora eu, eu uso olhar, basear o preço da nossa verdura, como lá no JB Eu uso vender, agora tem dia que eles fazem aquela promoção, aí eu já não dá conta mas só que a minha sacolinha de alface você pode pegar. Se ela não der duas lá do JB, uma e meia ela dá. E eu uso falar para todo mundo aí, sem medo também de errar. Verdura igual a minha, deve ter, porque eu tenho. Mas melhor, só depois de eu ver na região nossa aqui. Tá, tá. Inclusive tem um agrônomo nosso que vem de Rio Preto, ele roda, ele vive só em horta. Ele vive, fala, fala para mim direto que igual a minha, onde que ele anda, não tem. E ele faz a região de São José do Rio Preto, do Jales, Votupuranga, Tuiutá, é na região inteira. Dizer que igual a minha não é fácil. Deixa eu te falar uma coisa. É, você plantando nessa condição, você não poderia plantar tomate e outras coisas? Não, não. não, tem não jeito? Tomate aí tem que ser no chão, né? Não vira. Não vira. Até falei pro meu agrônomo que aqui, aqui era tudo horta. Que no chão você tem, você tem que plantar três vezes mais do que você planta na terra, aqui em cima. Você produziu o mesmo tanto. Ah, tá. Aí até a horta agora ficou só. E a falei, praticidade aqui é bem melhor, Não, né? aqui a mão de obra aqui é, é, é 90%. Na hora de coer, de plantar, de, de tudo, de arruar, não tem jeito de comparar. Aqui é tudo automático. Chegou na hora ali, liga, desliga, liga, desliga, noite e dia, você não tem com a mão. Quanto você tempo tem... você tem que manter ligado aí esses pessoas aí? Dá o expressor ou você fala água dentro do cano? Ah, não, porque aquilo ali. É não, é, expressorzinho. Eu água umas duas aí por, por, por dia. Ah. Uns, uns três minutos cara Só para dar uma humidicinha um, assim, a, a folha por cima. Ah, tá. Porque só na verdade, já do calorão, ela dá de, de, de, de ficar. Isso aí você joga uma aguinha para refrescar. Tá. Deixa eu te falar. Vom, vamos colher uma alface ali. Só para gente, a gente mostrar para os nossos. Você quer, você quer da Crespo ou da Americana? Daqui é qualquer uma. Só para mostrar como é que funciona. Colhe é um pé só. Só um. Só, só um, um é... Para a gente mostrar para os nossos telespectadores é, exatamente como é que funciona, porque vocês estão vendo aí, ó ó não tem terra. Tá? Aqui, ó, esse pedal faz aqui, aqui já, domingo já apanhou essa parte, aqui. amanhã Vamos nós é o cara de panhala, tá vendo? Ó. Tá, tá, tá no ponto. Tá no ponto. Deixa eu apanhar ó, aqui. Hum. Aí vai colhendo, olha aí. Eu puxo aqui. Olha, olha aí, não tem terra. Aí nós tira essa folha seca aqui. Aí eu passo a faca, tira esse. Olha que coisa interessante. Tira, tira, tira. É, é, é só cortar aí. Aí. Mas eu, eu uso passar a faca, aí não fica nem a terra, aí o pé de alface. Tá parecendo repolho, rapaz. De tão grande que é. Olha aí, olha o tamanho. Olha o tamanho. É ótimo, que... Não tem jeito É muita praticidade, né? Você quer levar uma sacola pra você? Eu quero, claro. Deixa eu ver Opa, mais aqui, mais aqui. Pode... Não, não precisa mais do que dois pés desse aí, não. Só... Nossa, que coisa fantástica. Olha esse aqui, vem cá pra você ver. Olha aqui, olha, ó. olha, olha, aqui você olha pra vocês verem como é que funciona. Ó. Olha ó. aqui o pé, olha o tamanho do pé, olha aqui. Olha aí. aí você tirar a folha seca. Ele tá, ele tá preparando. Aí, aí eu uso cortar com a faca, a faca é melhor, mas certo. aqui você torcer aqui também sai. Com pronto, a faca já, pronto. tá vendo? Dois pés de alface. Olha o tamanho, olha o tamanho. Rapaz, dois pés de alface. Bom, uma sacola vai quantos? Três. Que preço você vende? Nós vendemos a seis reais. Mas tre... Lá no não. JB a, a sacodeza é pequena, é 38 por 48, a minha é 50 por 60. Lá no JB, lá no Atacadão... Três, pa, três pés de alface desse tamanho por 6 reais? Por 6 reais. Mas não é muito pouco não? É muito pouco, mas se eu pôr mais caro aí eu, eu, é o que eu tô te falando, né? o povo não quer comprar. Acho que tudo pode subir de menos a alface. aí. aí. Vamos, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou te fazer, eu vou falar uma coisa. É, eu estou aqui no local, meus queridos telespectadores, de qualquer ponto do Brasil, em especial aqui de Frutal, porque nós estamos falando aqui no município de Frutal. Olha, a diferença, a diferença do produto é muito grande. Você pega um produto desse você vai, como ele disse, é óbvio que você vai lavá-lo, fazer o que tem que ser feito, mas se de repente é, não tem terra, não tem Sujeira não nenhuma. tem agrotóxico, não tem nada, é, é, é interessante. Então seria interessante quando você chegar na feira, você procurar onde está sendo vendido a alface, como é que chama esse projeto hidropônico, aqui? Hidropônico, hidropônico. Hidropônico, alface que é produzida com hidropônico, Paulinho, Hidroponia. o, o hélio, Hélio César? Hélio César. Ele trabalha lá na feira e vende pelo hidropônico. É, é, é, é, é, é vende eu e minha esposa. É, é Hélio e a Wanda. É fantástico. Então, não seria interessante fazer um pouco de propaganda disso para que as pessoas saibam onde tem um produto realmente de qualidade, meu amigo? Eu nem sei se é interessante. Às vezes seria, né? É porque de repente você vende um pouquinho mais, porque produção você tem. É, nós temos. Né? Essa época agora sobra, né? Então não Sobra que eu pranto. Eu não vou plantar para jogar muito fora, mas se der bobeira sobra. Se der bobeira sobra devido. É, antigamente dizia assim, a época de você plantar. Quando a gente. Eu fui da roça, é claro, e a gente ouvia dizer assim pelos nossos pais. Agora é a época de plantar alface. É, Essa época agora leve o frio, né? né? Essa época agora no chão, produz até bem. Mas hora que fez calor, setembro, outubro, novembro em diante, não produz. Já não produz como não. produz aqui. Aí você vai no, no mercado, tem 10 pezinhos de alface na sacola, que é porcaria. Alguém aí, vem que... buscar verdura aqui? Não, eu vendo mais é na feira. Vem quando sobra, tem um, um menino da fronteira que, que pega um pouquinho. Mas eu, eu planto já mais suficiente o que eu vendo. Pra você vender, né? É, porque não adianta eu plantar pra jogar fora, né? Bom, nesse trabalho aqui, do jeito que você faz, dá pra, pra você manter a sua renda familiar? É o que eu tô falando pra você, tá meio difícil. Você... Vive assim, meia gatas, porque o lucro é pequeno demais. Você vai na feira no domingo, na segunda-feira você vai na cidade, guarda duro. Paga as continhas, compra alguma coisinha e assim por diante. E assim vai levando? Vai levando. Você falar para você, falar, ó, eu, eu preciso de mil real hoje, eu não tenho. Você não, não, não guarda, não tem com o que guardar. Mas paga as contas. Ele vai, vai sobrevivendo. sobrevivendo. É. Em época de pandemia, a situação ficou pior para você? Melhorou? Piorou? Ficou pior, porque a, a, a renda do pessoal caiu demais, aí o, o cara vai cortar as coisas, né? A gente, a gente vê assustadoramente hein, meu amigo, é, os famosos lockdown fechando o comércio. E, e, eu, eu, sou, eu, eu, eu, eu, eu sou muito crítico, mas também eu sou, eu sou, sou consciente. Graças a Deus, um frutal não tem mais lockdown E eu não vou deixar aqui de parabenizar a administração por isso Não, é, parabéns é, é por aí, porque o um lockdown nós sabemos que só trouxe problemas né, para a economia Diante de todos essas, esses problemas é, Estamos aí vendo tantas coisas ruins sendo, acontecendo no Congresso No Congresso nem tanto, mas há, por exemplo, o que, que você acha que você tem uma opinião nítida nesse aspecto E eu gostaria de ouvir de você Essa, Por exemplo A CPI da pandemia Você como agricultor Você como brasileiro O que, que você acha disso? não Eu A hora que chega o jornal eu, eu mudo o canal Porque só lá não é CPI da pandemia É CPI para ver se pega o presidente Palanque, né? Palanque, palanque, é palanque político é. Ali é a esquerda querendo dominar o Brasil Infelizmente, muita gente, até culta, acha que isso está certo. Porque a mídia, a mídia vivia às costas de nós que trabalham. É. Agora o, o novo presidente está querendo que eles vivam às custas deles. Igual os artistas. Você com a teta? Você Você é vê, eu, eu, esse dia um Ratinho estava mostrando lá, nego Luan Santana pegou na e Iwani, lá. 4 milhões e meio, aqui é. o Pablo Bitar, 5 milhões, a Maria Betânia, 6 milhões, e nós que trabalhamos aqui, ninguém vem cá e fala: Ó, oh, vou dar uma ajuda para você de 100 reais. É verdade. É. Nós que é. tratamos do povo, não tem a ajuda de um real. E esse povo que já ganha bem, tem, tem essas mordomias. Eu, eu me dá uma tristeza. Só muito que grande. foi feito isso na, na, no, no governo anterior. Eu, eu, eles não faziam nada para o país, saqueavam o país, mas agradava a mídia, e a mídia falava bem. É, e o povo ficava super enganado com isso, né? É. Eu, eu, eu, eu, eu vejo com muita, muita tristeza, e isso não é uma crítica, eu estou falando... é uma Quando você passa nas portas dos bancos, eu estou falando em frutal. É, o número de pessoas na fila é muito grande. Nós não temos atendente mais nos bancos, é, porque se dizem que não podem, que tem que ficar fora. E eu, eu, eu queria ouvir de você e te fazer uma pergunta. Eu até concordo de que se tem as distâncias, devam ser tomadas. Mas aqueles coitados que estão na fila, quer dizer, estão protegendo somente os funcionários bancários, né? É, o coitado que está lá na fila não tem, não, não, não, não não tem, tem problema de pegar nenhuma. Covid. O que você me fala sobre isso? Pois é, o que está lá na fila está mais disposto que em outro lugar, né? A verdade, na verdade, o lockdown foi feito só para... Para pequeno produ... o pequeno lojista. Você nunca ouviu falar com uma rede de supermercado igual a J&B, Carrefour, não fecha. Não, e muito Agora bem, que é, a botequinha na e porta as, da esquina, fecha. E aí as, as usinas? Nunca fechou a fábrica S de, de, de cervejaria, de... nunca fechou. Aí você vai, vai, num, num, é. vai no botequinho ali, você vai numa lanchonetezinha, lacrada. Você vai no mercado, na loja, lacrada. E, na verdade, prejudicou o pobre, né? Que tirou o serviço do pobre, o rico, o rico igual o Zé Bernabé, o Alberto Queiroz, prejudicou em quê? Agora daquele pobre que perdeu o serviço, prejudicou muito. O que, que você acha desse é, auxílio emergencial que o, prefeito, que o governo faz? Ah, eu não sei se isso adiantou não, só sei que gastou muito dinheiro, na, na, o governo gastou muito dinheiro, né? Mas, no fim, acaba dando uma ajudinha, né? Porque, mas, é... É, na verdade, isso foi um meio de, de, de roubo doidado, porque 90% do povo que foi lá, que nunca trabalhou na vida, entrou no auxílio emergencial. As mães Lamentavelmente. sorteiras. Lamentavelmente. Hoje em dia, o povo já não casa mais. O cara junta com a mulher, tem dois, três filhos, é mãe sorteira, ganha o dobro. É. Então, é esse tipo de negócio, né? Agora, o me fala uma coisa. O agronegócio tem dado certo. Vamos dizer que seria a âncora do Brasil. É, diante disso, você, diante do que está dando certo, você que faz parte do agronegócio, né? Porque esse teu aqui faz parte do agronegócio. Me fala uma coisa: você votaria para o Bolsonaro em 2022? É lógico. Todo, todo mundo que trabalha, que dá o sangue, bota no Bolsonaro. Agora, aquele que vive de especular, não vota no Bolsonaro. É Porque a especulação ficou ruim. Agora, aquele que dá o sangue, que trabalha, vota no Bolsonaro. Agora o, o, o meu negócio aqui é, é agricultura familiar. Sim. Então a agricultura familiar não, não, foi, não tá bom não, porque o que nós produz aqui é para o pobre comer. Agora o, o grande produtor planta soja, milho, e aí manda pra China para lá, para fora. Para isso tá bom, mas para nós tá não. Só que o, o caminho é esse, né? Porque se nós tivéssemos no, no, naquela. N, na esquerda até hoje, o pequeno produtor já tinha acabado. O que, que você acha do STF ter soltado o Lula só para ser candidato a presidente da República? Ué, o STF tudo é, é, é. faz parte da quadrilha, né? Eu não sei se vai para falar quadrilha. Para mim é quadrilha, porque forma um, um, um quartel para roubar o país. Agora, eles manda no presidente, que eu votei no presidente, mas quem manda é o STF, eu não votei em Gimbar Mendes, não votei em ninguém, eu votei no Bolsonaro. Mas ele, tudo que ele faz é de uma. E o voto, o voto impresso, voto auditado, você é a favor? O problema é que o chefe do STF é da esquerda. E lá para mexer no, na urna é fácil. Assim. Agora se tiver o voto impresso, não tem jeito, né? Porque aí tem jeito de conferir. Então, mas você é a favor? É a favor, é, você tá doido, hein? Tem que ser, né? Tem que ser, ué. Igual eu vi aqui o mato ma ma falando. Você, uma maquininha de, de cartão de crédito sai. Por quê? com a irna você não pode fazer isso para sair o voto empréstimo? É se, se fizer isso não tem como, tipo, porque eles querem. Não, né? é uma verdade resultado porque eles dizem lá que não há prova que foi fraudado. Mas nós temos inúmeros vídeos, inclusive temos aí um deputado que não se elegeu dizendo e provando, inclusive nós estamos rodando esse vídeo, provando que ele foi fraudado na zona, o deputado. Então, se nós, vamos dizer assim, o governo, nós, porque eu falo nós, governo, nós fazemos parte do governo Bolsonaro. Se nós não temos provas que há fraude, eles também não têm provas que não há fraude. Então, por que não fazer o voto auditável? É né? porque quem não deve, não teme, né? Exatamente. É, quem é... não deve, não tem Exatamente. Se eles acham que não está sendo, tá... põe o voto impresso. Para ver o que acontece, né? É, Vamos é. ver se o brasileiro vai fazer certo ou errado. Porque eu, eu acredito que nós somos aí de 85% a 90% de brasileiros honestos brasileiro que trabalha assim como você, brasileiro que vai à luta, mas, infelizmente, a situação é muito complicada. É, mas o povo pega, ah, porque o Bolsonaro negou a vacina, não vê tudo o que ele fez bom e inventa um ele negócio. Ele não negou nada, pois é, ele não negou nada, fake news, é mentira. Pois é, aí, é hipócrita o que diz que o Bolsonaro aí, negou a outra vacina. outra coisa, no começo da pandemia, parou tudo quanto é a fábrica. Parou tudo e, e o consumo continuou. Aí, o que, é que deu? Falta o produto, sobe. O Bolsonaro deu o começo a falar, não vamos parar, não vamos parar. Sobra o produto, cai em cima de quem? Bolsonaro. O Bolsonaro. Tudo é em é cima do é, Bolsonaro. É. Mas você vê que o Bolsonaro diz assim, graças a Deus que o agronegócio, no seu caso, é, o produtor rural, o agronegócio, você, vocês não pararam com a pandemia. Não, nós não paramos. E isso fez com que a sustentabilidade do Brasil continuasse. É porque se tivesse parado todo mundo, ia ser uma fome Não, inferno. aí nós íamos ter uma guerra. Porque né? esse pessoal da... Da mídia fala, fica em casa, só que eles não fica. <risos> o Deus cai todo mês. Mas então, tão... ouvi o cara falando, o cara, fala, o cara fala, não, vamos ficar em casa. Aí os fecham o supermercado, fecha tudo. para ver se eles vão falar que fica em casa. Porque é. esse também, esse tem o dinheiro, mas não tem aonde comprar? Tem onde comprar. É certo. É. Meu amigo, eu deixo aí nossas câmeras à sua disposição. Muito obrigado por nos atender aqui no seu sítio. Maravilha! Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. E eu vou deixar aí, ó. Vocês vão pra feira. Compre o um produto que, que é feito é, é, orgânico, isso aqui é orgânico, limpinho. É de boa fam... qualidade, né? De boa qualidade, o preço é um pouquinho maior, mas você, acho que agora, quando se trata de alimentação, não tem que olhar preço, tem que olhar qualidade. Não, moçadinha, mas você vai lá no JB, o preço da sacola de alface é R$ 5,99. Ela é menos do que a minha e R$ 5,99, a diferença de um centavo. Se você comprar uma sacola de alface, ninguém vai te devolver um centavo. É, exatamente Essa aí, Não, não, né? esse um centavo aí já ficou Esse R$ 5,99 nós já sabemos é que é uma maneira de tapiar o é, cliente tapear. Em qualquer lugar R$ 13,99, R$ 20,99 Você vai pagar R$ 21 Ah, mais um centavo, então faz a conta Juntando um centavo de todos os clientes que passam todos os dias Todas as horas no caixa Deixando um centavo Quer dizer, é um centavo cada mercadoria Você levou é, 20 mercadorias, está deixando... 20 centavos? É. E 20 centavos soma no final do mês, né, meu irmão? É, é. E, e muito. Meu amigo, fica aí a, alguma coisa mais que você gostaria de dizer? Muito obrigado, te agradeço. Falou. É isso aí, meus amigos. Direto do sítio Toledo, Fazenda São José dos Feixos, município de Frutal, mostrando para vocês aí a produtividade que esse moço faz. Maravilha. Ele está na Feira Livre todos os domingos. Quais os dias mesmo que você vai na cidade, na feira é, E é, é, é, a Feira do não está na terça. Lá na Praça da, da DR, na terça e sexta. Terça e sexta na Praça do é. DR, onde você pode encontrar um produto desta qualidade. Um beijo no coração, J Sardinha, especialmente para o nosso programa Interior Rural.